Estamos com metade da energia. Eu vou ler esse livro. E vou ler outro também. Aprendemos duas receitas então. Hum. Duas receitas novas para o nosso conhecimento: mais uma maletinha de itens e tá sem energia. Se eu não me engano, na briga segura a gente pode dormir de boa. Então, vamos dar um dormidinho aqui. Primeiro vamos comer alguma, alguma parada, né? Tem o um que aqui, cara? A gente vai ter que fazer uma fogueira. É, vamos ter que fazer uma fogueira. Tomar um cigarro. Aí você procura. Achamos aqui lenha, né? É, faça a fogueira. a pederneira. O que a gente vai fazer agora? Então Já fizemos a fogueira, né? Agora é cozinhar. Coloca carne mutante, carne normal, água, água, arroz, pãozinhos. E vamos colocar aqui mais carne. Pronto. Três águas. Aí a gente vai comer, beber e dormir. Comer, beber e dormir. Aproveitar aqui para tomar uma água. é nosso camarada just frame se mandou bom deixar esse chat aqui atrapalhando qual que é o nosso alvo ei isso aqui isso aqui eu não li enquanto eu vasculhava a sala encontrei uma lata de aerosol com um rótulo dia r nome do jogo de R e os documentos de um oficial da marinha que serviu um navio quebra-jeiro em, Belo, em Belomorsk. Marinheiros não perdem a cabeça, assim. Se o quebra-jeiro ainda estiver no porto de Belomorsk, talvez eu consiga descobrir mais lá. Mas primeiro, eu preciso saber mais sobre esse sinal de rádio em Kandala. Ah, cara, então a gente veio aqui... É, lá atrás, não sei se você lembra ou se você viu... A gente encontrou um rádio que tinha dois caras falando, e era daqui, cara. Era dessa cidade aqui, ó. Loucura. Então a gente vai aqui em Candalacha. Vamos ver como é que é a cidade. Nada especial. Aqui tem uma, uma mercearia? O que é isso? Loja de departamentos. Não dá pra gente abrir. Isso aqui é uma casa de bandidos. Não dá pra gente entrar. Bom, pelo menos a gente vai levar bala se a gente entrar agora. Tá. Um homem com máscara de gás estava ao lado do barco. Você é o Vasile? Eu ouvi o seu sinal de rádio. O barqueiro se virou surpreso. Não, o Vasile é amigo meu. Eu vim levá-lo de volta ao nosso povoado, mas ele não responde. Pera aí, você é do acampamento? Bem, do acampamento, a Vila de Pescadores. fica a oeste de Pekrozavodsk, bem longe daqui. Eu não costumo ir tão longe, mas eu tive que vir buscar o vasili Nós dois somos amantes do rádio, então temos nos comunicado assim faz um tempo. De onde você é? Eu sou de Murmansk, mas eu estou a caminho de Belomorsk. Não existe estrada de Kandalaša a Belomorsk. É radiação demais. Então só tem um jeito de ir para o sul Pela água Ouça Você acha que poderia procurar pelo Vasile? Traga ele aqui E podemos cruzar esta terra radioativa juntos E podemos cruzar esta terra radioativa juntos Eu ia falar juntos Igual os retardados dos argentinos Merda Velocidade de procura Quantidade de lenha Dano de corpo, alcance de besta, dano de besta. O que, que eu faço, cara? Eu vou botar velocidade de procura. É... Velocidade de procura. É isso aí. O que, que a gente vai fazer agora? Ah, temos um objetivo. Olha só. Vai ter que vir nesse acampamento aqui, ó. É... Eu acho que eu vou largar umas coisinhas aqui. Porque... Tipo nada, né velho? Não dá. Vou largar nada não. Agora a gente vai nesse acampamento. Provavelmente é o vazio. Pô, somos da porra, bicho! <risos> Chegamos. Algo aconteceu aqui. A porta está quebrada e o quarto está cheio de balas e sangue seco. Vamos entrar na casa. Assim que entrei, senti um cheiro horrível. As paredes estavam manchadas de sangue seco e coisas espalhadas por toda parte. Um cadáver desfigurado estava jogado no canto, com um caderno no chão ao lado. Bora revistar o cadáver. O cadáver guardava um isqueiro no bolso, junto de um passaporte soviético antigo. É Vasilie, o amigo do barqueiro. Morreu. Vasily devia estar esperando o sinal para ir até a orla quando os loucos entraram na casa. A julgar pelos rastros de destruição, eles o mataram e roubaram a antena de rádio. Preciso avisar ao barqueiro. É. Liberamos aqui a clava com pregos, a vara de pesca e fazer corda. Hum... O que eu vou fazer aqui, cara? Velocidade de caminhada, dano contra animal PV máximo Eu já vou adiantar que isso aqui é meio inútil, tá? Não... Nunca pega essa habilidade Ela é inútil pra caramba eu Vou botar aqui dano contra animais Quantidade de ervas também é bom Mas não adianta muita coisa, não Dano contra animais é melhor E agora a gente vai voltar lá pro, pro pescador, né? Cara do barco. Chegamos no barqueiro. Quando o barqueiro me viu voltando sozinho, seu rosto fechou. Entreguei o diário e contei a ele o que tinha acontecido. Aqueles canalhas pegaram até o rádio. Temos que nos vingar desses malditos e pegar de volta o que eles roubaram. Parecem ser muitos. Precisamos de um plano. Temos um plano, mas nada de balas. Ouça. Tem uma loja de ferragens na cidade. Ela está trancada. mas aposto que tem um e salitre ali. Posso usar isso para fazer pólvora. Só tem essa opção, né? Não queria ir não, mas bora Aqui, pega o pé de cabra. É velho, mas deve abrir a porta. Vá até lá. Vou pegar uma agulha aqui, que eu seja. Hum. Enquanto isso, eu vou pegar armas para o serviço. A gente se vê no hospício. Já tá virando uma loucura mesmo. É... Velocidade de transporte, quantidade de lenha. Dando corpo a corpo, chance de esquiva, eu vou em chance de esquiva. Vamos aqui no, de no loja departamento, é esse aqui. Caramba, vamos ficar sem energia. 50 de energia. Tirar a tocha para procurar. Beleza, capa tudo. Oh, tem mais coisa aqui pra gente ocupar. Duração de efeito positivo. Velocidade, dano de besta, quantidade de proteção. A proteção sim é útil. Cara grande não. Liberamos um chazinho de dente de leão, que ele diminui a radiação. Recador de carne e carne salgada no papel. Vamos ver o que tem aqui logo. Mercearia. Vamos abrir com uma chapa. Não gasto o pé de cabra, tá? O pé de cabra é mais difícil de achar. Pega aqui a tocha. Achamos um chazinho. Chazinho é bom. E os loucos haviam se instalado em barracas dilapidadas. Encontrei o barqueiro por perto. Ele estava escondido, esperando por mim, com duas espingardas. Vamos aqui. Entregar o enxofre e o salitre. Tá, depois de montar os cartuchos, o barqueiro fez um comentário espirituoso. Então, vamos entrar lá e acabar com esses caras craquelentos. <risos> Mas que comentário espirituoso, cara. Acabar com os craquelentos. <risos> Isso aí parece que foi tirado daqueles filmes dos anos 80 de sei lá de que, de polícia e ladrão, o cara fala um monte de frase de efeito, hum, eu vou carregar aqui essa pistola, vou carregar essa pistola, a, a lança artesanal e a tocha, a gente dá conta. Ok, cadê esse cara? A gente tem que matar logo esse cara. Ele é o que mais vai encher o saco. O cara da besta, tá vendo? Ele tá com uma besta aqui, ó. Carinha aqui. Ele vai encher o saco da gente pra caramba. Mas não vai dar certo. meu alcance é pouco, cara. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui. Vou bater nesse cara Mandar a lança nele deixar ele com um de vida Ok Vem aqui com o um corvo Bato neles E puxo o corvo de volta Ah, que retardado Ele atirou no cara que já estava morto Mano, que cara burro Meu Deus, cara Que burro que você é Ele, ele, ele fez de uma maneira muito burra, cara Que burro Vamos trazer o corpo pra cá e bater nesse aqui com 10 de vida. É, morreu e errou de novo. Só tá errando no corpo. Agora a gente vem. Tá é com 20 de vida, né? 16. E agora vamos fazer isso. Pronto. Esse ele não morreu ainda, tá? Agora matamos. E vamos encerrar o turno e ver o que acontece. Matou aquele. E esse aqui agora vai me dar uma porrada. Bateu no corpo Tá suave. Tá easy, tá easy. Ganhamos, porra. Traz o curvo aqui e dá uma porrada nele. Vai, vai, vai. Matamos. Olha só, easy. Tá, deixa eu passar meu olho aqui, velho. Caralho. Poxa. Um sono da porra também. Beleza. O barqueiro pegou os últimos pedaços do equipamento de rádio roubado e foi até a porta. Sugiro que você dê uma olhada por aqui. Nunca se sabe. Talvez tenha algo de útil. Vou esperar no barco. Certo. Eu estaria aí em breve. Então a gente vai ver o que tem nessa merda. Mas peraí. Liberamos mais uma parada. Olha só, durabilidade de proteção, velocidade de transporte, quantidade de ervas, dano de pistola. Durabilidade de proteção, cara. Tem armaduras que elas são muito caras para você consertar e elas gastam muito rápido. Se você não tiver a durabilidade dela aumentada, você tá no sal. Tá, vamos pegar isso aqui. Mano, vamos ficar pesado agora. Não vai dar. Olha só. Pega aqui. E deu. Deu sim, cara. Quem falou que não vai dar. Olha no seu cu. Vamos ver o que tem na prefeitura. Maria que tem esse café. e pegamos café. Pegamos café e vodka. Ótimo. E pegamos remédio de radiação também, hein? Olha só. Pega aqui a, a fita. E vamos pro barco. O parqueiro colocou o equipamento do vasile numa caixa de madeira e me pediu o meu mapa. Essa é minha aldeia. Eu te levo até Belomosque, como prometido. Não sei o que você quer fazer naquela cidade infernal. Mas isso é problema seu. Puta que pariu! Caramba, cara! Para que essa agressividade eu já ajudei você, velho! Ô louco! Olha só o que o cara falou pra mim! Cacete! Também não devo, não devo satisfação pra ele, não. Então, bora, bora aqui, ó. Certo, vamos. pau no cu. Cada um, véio. Veja só. Conseguimos. Boa sorte para sua busca. Estaria sua espera na vila de pescadores. Oxi. O cara me manda uma daquela e já tá à minha espera, velho. Que doideira. Chegamos aqui em Belo Onde é que a gente tava? Onde é que a gente é que a gente tava? Caramba, a gente estava aqui, ó. A gente estava em Candalacha já tá aqui em Belomosque. Ah, olha o mapa do jogo aqui, ó. Aqui é a Rússia, Berlim, aqui já é a Alemanha, Minsk. Minsk, eu não sei se é Rússia ainda, mas Kiev é a capital da Ucrânia, se eu não me engano. Eu sou péssimo de geografia, velho. Eu... Esses países também não me importam, cara. Eu tô nem aí, tô cagando pra Rússia. Mas o jogo é legal. Rostov, Ondon, Arzamas, Ufa, Tiumen. Tem cidades aqui que eu não sei se existe de verdade, mas Tiumen eu sei que existe. Selinogrado. É, Krasno, Krasnoyaski Irkutsk Irkutsk existe pra caramba, eu já vi Vladivostok E adivinha o que, que é isso aqui Você falou que isso aqui é... é... o Japão Você acertou Tá, vamos voltar aqui pro nosso negócio Estamos morrendo de sono E já chegamos aqui do lado de um abrigo GG porra. Vamos ver o que esse abrigo tem pra nós e uma bike. É uma bike. eu vou fazer? Olha só. Ó, liberamos mais... Caramba, estamos ganhando muita coisa aqui. Peixes obtidos. Quantidades. Ó, bem alimentado também. Porcaria isso aí. Não pega. Eu vou em quantidade de ervas agora. Chegamos no abrigo. É, procura. Ok, eu vou fumar um cigarro. E agora a gente vai largar umas coisas. Larga aqui as ferramentas. Duas. É, larga isso aqui. Larga isso aqui. Porra, sete garrafas de vodka pra que tanto isso? Não é não, tá fazendo merda. Larga. Larga também, não vou precisar. Larga. Larga. Pronto. Agora a gente vai aqui na floresta. Cata... Corta a lenha com a mão. Não precisa gastar um para pra isso. Viu? Hum, olha o cara mandando a real aqui. ó é... O cara chorando, ó. A gasolina acabou, agora estou a andar a pé de homens que até tio. Ele tá sem gasolina e vai andar a pé de homens que até tio. Aí vem outro. Eu uso gasolina só pra chegar nas cidades. Nelas eu ando de bike. É isso aí, cara. Mandando a dica aí, né? O outro cara escuta se ele quiser agora. Se não um quiser, vai continuar sendo noob andando a pé. Não seja noob andando a pé, cara. ande de carro. Larga o seu carro na porta da cidade. E dentro da cidade, usa a bike. Aí você vai economizar gasolina. Vamos aqui criar nossa cabana. Fazer a nossa fogueira. É, alimentar o nosso fogo Tá com fome, bichinho. fazer tá alguma coisa pra comer. Bota aqui essa massa, Bota essa aqui, é, deixa eu ver se dá pra tirar alguma coisa, e não dá, e, e não dá, pronto, sempre tenta gastar o mínimo de ingrediente possível, tá, gasta pouco, é, passa sempre o melhor que der com o mínimo possível, cara. é o lema desse jogo. Ei, velho, eu perdi vida? Como que eu perdi vida? Por que eu perdi vida? Pera aí. Ah, não, não perdi vida, não. Perdi comida. Nossa, gelei aqui, velho. Achando que eu perdi 65 de vida. Mas era 65 de comida. Cara, no banheiro. Hum, chegamos aqui na Bela Mosque. Essa cidade tem um hospital. Olha só, hospital. Eu não preciso de nada disso. Ah, nesse outro lugar aqui. Bom, pode ser útil se eu pegar essa... Isso aqui é clossistamina. É um remédio contra a radiação. Olha só. Aumenta a resistência à radiação em 3 por 24 horas. Ou seja, você vai ficar 3 vezes mais resistente à radiação. Em pelo menos 24 horas. Ah, chegamos aqui nessa casa. Cata tudo. Eu vou levar. Quando eu vou no banheiro já, já. Peraí. Deixa eu só chegar no quebra-gelo ali que eu vou no banheiro. O negócio tá feio, cara. Bebendo água toda hora também, né? E no banheiro? Bebam água, cara. Eu vejo que muita gente não bebe água por preguiça de beber água. Hum. Por preguiça de ir no banheiro. É isso que eu ia falar. Mas você é um retardado se você faz isso, cara. Se você be não bebe água com preguiça de ir no banheiro. Você é um retardado. Você tá fudendo seu rim. Tá se fudendo. Mano, o seu cérebro precisa de água pra funcionar. Seu cérebro é 70% de água. Não, não. Seu corpo é 70% de água. Seu cérebro acho que é 95% água. Alguma coisa assim. Qualquer desidrataçãozinha que você tem, você se torna meio que um bosta já. Você não consegue raciocinar direito, entendeu? Um... Vamos catar as coisas. E... Chegamos no quebra-gelo, beleza. Agora eu vou no banheiro. E voltamos já. Beleza. Estamos de volta. Ao que parece, aquele louco de Monchegoski que trabalhou mesmo nesse navio hum Então vamos subir no navio As portas do navio haviam sido escancaradas com rastros de munição por todo o chão Os cadáveres estavam espalhados por toda a parte E as prateleiras estavam abarrotadas de lixo do navio Mas os medicamentos que eu comprei estavam intocados A tripulação nem tentou escapar Ninguém tratou os feridos Era tudo muito estranho O que aconteceu nessa merda, né? Será que eles tentaram se matar? O cara aqui tá com a faca enfiada no peito? É isso mesmo, véio. Achamos aqui comprimidos, de antirradiação, respirador, ataduras. Na cabine do capitão, encontrei o diário de bordo. Estava encharcado, mas eu consegui distinguir a data da última entrada. 22 de setembro de 1984. Entre as pilhas de mochila no armário, Algo brilhante chamou minha atenção. Aquela velha lata de aerosol. D.R. Continuei vasculhando os destroços e encontrei dezenas de outras. Exatamente iguais. Que latas eram aquelas? O que havia acontecido com a, com a tripulação? Era como se todos a bordo tivessem enlouquecido e matado uns aos outros. Eu preciso sair deste lugar vivo Como eu já joguei esse jogo, eu sei o que são essas, essas latas de aerosol. Deixa aí nos comentários aí se você, o, o que, que você acha que são. Eu não, não vou dar spoiler, não. Será que elas continham algum tipo de gás? O que elas continham? Aí você deixa aí no comentário aí. e Eu vou ver o seu comentário e falar se você acertou ou não, se você está perto, se você está frio. Cara, durabilidade da arma. Durabilidade da arma. É difícil também de você ficar consertando a arma toda hora, tá ligado? Hum, vamos fechar esse aqui. E pera, não tem mais nada? que é isso? Ah, não! Acabou a missão? Essa missão tinha mais coisa antigamente, cara. Você podia... Você tinha uma, uma parte que você até tinha que mergulhar no, no navio? Na parte que o navio estava tá afundada Ah não, cara, ficou muito ruim. Que bosta. E a nossa radiação está subindo muito alto. A gente vem aqui em... Ne... Principais? Deixa eu ver, não. Equipamento, equipamento. E coloca a máscara. A radiação sobe menos.